Muita gente me pergunta Yuri, como você consegue ganhar toda semana na Loto Fácil? Bom, eu vou dar uma dica para vocês Eu nunca troco os meus cartões Eu faço 18 jogos e nunca troco eles Eu fui com eles no, no, máximo, no mínimo de dois e no máximo a 3 meses Mas por que? Por que, que eu fico com isso? Deve ter essa sua dúvida porque, cara, existe uma ciência por trás disso E é o que eu vou mostrar para você hoje, nesse vídeo Então, bora lá Esse cartão aqui, você consegue ver que está meio sujo e amassado Pois já faz um mês e um mês e meio que eu tenho ele Então, bora lá Para a estratégia, como que você vai fazer? Tá vendo as três primeiras linhas? O que você vai ter que fazer é basicamente escolher 8 dezenas para marcar nessas três primeiras linhas. Tá bom? Então como é que eu escolhi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Agora nas duas últimas linhas, você vai ter que escolher 7 dezenas para marcar nelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Primeiro jogo completo. Agora, no segundo jogo, você vai fazer basicamente a mesma coisa. Nas três primeiras linhas, você escolherá oito dezenas para marcar. E nas duas últimas linhas, você escolherá sete dezenas. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nas três primeiras linhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nas duas últimas linhas, correto? Agora, eu vou pegar um cartão novo aqui. E o que nós vamos fazer com esse cartão? Qual que é a estratégia? Então, bora lá. Tá vendo? Essas oito essas dezenas, essas oito primeiras dezenas que você marcou nas três primeiras linhas? Então, você irá repetir elas aqui no primeiro jogo. Um e um. Jogo um, jogo um. Bora conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto. E agora, o que você vai fazer na, nas duas últimas linhas? Você basicamente vai ter que fazer o quê? Tá vendo essas sete últimas dezenas que você marcou nas duas últimas linhas? Então, você irá pegar essas dezenas marcadas aqui e irá copiar elas aqui. Igual, não pode trocar nenhum número. E assim nós terminamos o nosso primeiro jogo. E agora, o que nós vamos fazer no nosso segundo jogo? Bom, basicamente a mesma coisa. Iremos pegar jogo 2 jogo 2. Iremos pegar as oito primeiras dezenas marcadas nas três primeiras linhas e repetir elas aqui embaixo. Repetindo nas 3 primeiras linhas do jogo 2 também. Ah, esqueci um aqui. Tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto. Iremos fazer a mesma coisa também. Porém, nós iremos pegar as 7 dezenas selecionadas e marcadas nas duas últimas linhas do jogo 1 um, e repetir elas nas duas últimas linhas do jogo 2. Lembrando, se você trocar algum número nessa estratégia, você perderá, não conseguirá. Essa estratégia não irá funcionar, tá bom? Bom, agora, como que eu faço para ganhar toda semana? Toda semana? Bom, basicamente aqui tem 4 jogos, correto? Eu não jogo com 4 jogos, eu jogo com 18 jogos. Eu preparo e jogo com 18 jogos e jogo neles durante 2, 3 meses direto. E agora fica isso. Eu passo um desafio para vocês. Eu desafio você a utilizar essa estratégia durante um mês. E se em nenhum mês você não conseguir acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 pontos. Você vai vir aqui nos comentários e falar. Essa estratégia não funciona. É fake. Não tenta usar essa estratégia. Porém, se você conseguir acertar pelo menos 11, 12 ou mais pontos. Você irá vir aqui nos comentários também e falar Cara, essa estratégia funciona E vai falar o tanto de número que você acertou Bom, tem vez que eu acerto 11, tem vez que eu acerto 12 E eu consegui acertar até os 14 pontos Demorou? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha entendido E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom?